Você, você sabe todas as informações do Cristo Redentor? E, ele, e o Cristo, ele é uma das sete maravilhas. E você sabe? Você sabe a altura? E o ano que ele foi criado? Então, deixa o like se inscreve, porque hoje eu vou falar todas as informações sobre... Todas as informações sobre o Cristo Redentor. Primeiro, qual é a altura do Cristo Redentor? Bom... Parece que o Cristo ele tem uma altura de mais de 45 metros. Mas na verdade, gente, ele tem apenas 38 metros. E eu achando que a, está, a estátua da Avon e a estátua da Liberdade era do mesmo tamanho do que a do Cristo Reventor. Só que não é. Ela é maior. Eu posso até provar. Nessa imagem mostrando que a estátua da Liberdade tem 93 metros. Isso é impressionante. E a Ilha do Cristo tem 38 metros. Isso é impressionante. Segundo, quando foi criado o Cristo Redentor? Bom, nessa pergunta, o Cristo Redentor ele foi criado 12 de outubro de 1931. Terceiro, qual material o Cristo Redentor foi feito? Bem, a gente conhece o, o Cristo Cristo E, e eu, por casa se vocês acham isso, deixa o é, like, se inscreve e comenta aí. Eu já que o Cristo foi feito de concreto, cobre, né? Concreto ou cobre. Mas não, ele foi feito de... Pedro Saban. Marta, quem foi o criador do Cristo é de Heitor? da Silva Costa. E cara, e cara, foi... Essas curiosidades por mim, elas, tipo, deixam eu mais inteligente. Por conta que eu não sabia de nada disso que eu falei. Eu não sabia nem quem foi o criador, eu não sabia de nada. Se você sabia, se você sabia tudo, você tem que escrever. Hashtag sabia tudo. Se você não sabia, fazia um like se inscreve. E, e, e compartilha esse vídeo pra alguém, beleza? Tchau, galera, e até o próximo vídeo. Falou!